Fala, João Kleber! Fala, Tony! Belê. Sempre é beleza! Né? Fazer uma é perguntinha nóis. aqui no parque hoje: será que eu vou me sair bem? É, Aperta é. o play, é nós tá. Por quê? Ah, moleque! Sai, moleque! Bata. Olha o quesito onde vai fazer, moleque! Vamos rindo, João Kleber! Show hora, desse aqui, né? hum, bacana. A natureza aqui, essa pontinha aqui já secou, né? É Maravilha, né, mano? Como que a natureza é, né? Deus é maravilhoso! Eu é, não é? Bastante! Deus é maravilhoso demais. Você acredita no amor de Deus? Bastante. Muito pouco? Bastante. Tem, né? Isso tem que ser assim, tipo 100%, mas não é 100%, 100%. não é um milhão por cento. É bastante. Né? Muito, muito. Pelo amor de Deus, me dá um beijo. Não, você tá doido, meu. Hã? Ah? Nossa, que tô... Toninho, tu é louco. Oh, louco, Toninho. Ué, você não falou que acredita no amor de Deus? Eu posso? Tudo bem? Tudo bem? Esperando alguém? Não, você tá passeando. não passeando. Vai ser seu nome. Lalesca. Lalesca, bonito não, hein? Obrigada. Simpática, viu? Obrigada. Parabéns. Você sempre vem aqui nesse parque? Venho. Que maravilha, né? Nossa, que natureza, né? É, é lindo. É, é muito lindo. E os passarinhos, né? Nossa, passarinhos. Tem os patos, tem os peixes. Deus é maravilhoso. Né? É, ele é lindo. Ele é lindo, né? Você Sim. acredita no amor de Deus? Sim. Muito pouco? Muito. Ah, tem que, né? Tem que ser muito, Ai, né? Ela é maravilhosa. Não tem como. Com certeza, né? Pelo amor de Deus, me dá um beijo. Que louco, mãe! Você não acredita no amor de Deus?